Uma final em Portugal, mais uma vez, irá estar presente duas vezes em 12 anos é feito. E portanto, esta vez seja a se é hora boa para podermos levar para casa o troféu -tom, que tão impressionante há muito tempo e que bem merecemos por tudo aquilo é que tem respeito do futebol, por tudo aquilo é que tem sido o nosso país, tudo aquilo é que o nosso país adora futebol e contribui para, para o grande sucesso de todas as equipas e da nossa estação Portanto, que seja desta vez que este troféu venha para casa. E de um craque para o outro, estamos a ver agora no relevado, Xavi Hernández com o troféu que vai ser. melhor uh, marcador do campeonato de campeonatos da Europa, ultrapassa a pauteria aliás, já igualou uh, o enorme jogador francês, entram as duas equipas, vamos ver daqui a pouco o início desta final do Euro 2016, Alexandre há obviamente maioria francesa, mas há também um enorme claque do Portugal. Duas equipas. Daqui a pouco vamos ter as uh, constituições das duas uh, formações sem grandes surpresas uh, Já vamos a detalhar Portugal com o Rui Patrício na baliza. Depois uh, na defesa, Cédric Pepe que regressa Fonte e Rafael Guerreiro. No meio-campo regressa também William Carvalho que cumpriu o castigo no último encontro. Já de volta às opções iniciais do Fernando Santos, tal como o Rato e João Mário que compõem o resto do meio-campo. Começou, fique connosco, estamos na final do campeonato. É o sempre a fechar o espaço para a diagonal do Olha, por perto do Cédric, vai ser o cruzamento para a área, corta a defesa de... o de bola, de modo que os seus jogadores também ganhem confiança e este é o melhor. só o passo de Cédric para Nani vai ser no remate, por cima, boa oportunidade para Portugal. Mas um ponto por do cima Renato, Alex, o remate. Fantástico o remate de, de, de Cédric, a bola estava ali a saltar à sua frente, ninguém lhe fechou o espaço, a bola foi colocada... Griezmann, mata ao lado, perigosa novamente a França. Estava lá Cédric a puxar também um espaço por esse ângulo Para Cédric Soares, Cristiano Ronaldo. Um encosto de Payet, não há falta, indica Marco Platton, porque fica caído o capitão de Portugal. Havia dois na mesma jogada o Payet. Agora Cédric coloca a bola fora de campo para que o Ronaldo possa ser assistido e de facto deu um encosto durinho de Payet. O primeiro campeonato depois foi o Ronaldo, foi sempre duro o Payet, quando pregam de um faco. ficou maltratado o capitão de Portugal. A da Atenção à Chris, grande grande, grande a Cris, grande campeonato e é, é, é, grande defesa do Patrício. Um enorme voo do Cladiano português. Grande defesa, mas era a situação que nós estávamos a dizer que não pode acontecer, perder a bola à saída. O de canto para a França. É absolutamente... somado DNA... neste jogo. Portanto, os jogadores portugueses estão a correr mais, não estão a correr para os sítios certos, na maior parte e estão a correr atrás da bola, que é mais complicado. Falta é. a agora sobre Pogba. E João Mário. E o Cristiano Ronaldo há pouco, a impedir o lance. Ainda a tentar recompor-se daquela entrada de há pouco de Payet. É Fran. Como um Titi manda a equipa para a frente, vai passo longo, demasiado longo. Era para isso É importante que seja feito, que sejam os centrais da França a definir a jogar ofensiva. É a questão é que Pelota Sissoko... É a transportar com muito perigo. Remate perigoso. A bola toca e ganha, alguém. A ponta pé de canto para a França e depois Patrício controlou a saída. É o terceiro raio da a rasgar o meio campo português. Está imparável. A bola tem algum espaço o capitão português. Não, deixa não, para não, João. Cristiano Ronaldo sobe na grande área. Vai sair agora o remate. Bastante ao lado de Adriano. Excelente oportunidade. A bola vinha a pedê para a zona de ação. E atenção, Cristiano Ronaldo pede substituição. Volta vai cair Agora não dá Tentou tudo o capitão português Fez um último esforço Mas não há condições para Cristiano Ronaldo continuar em campo mas, mesmo assim mesmo O Pé Senho, ainda conseguiu ali uh, Fazer ganhar fazer Adrien ganhar aquela, aquela segunda bola Para o remate Se tivesse saído bem poderia ter dado outra, outra coisa à Portugal Apesar de tudo, agora um pouco mais conformado, já não há aquelas lágrimas pelo rosto, mas obviamente que por dentro o encosta Cristiano da França, outra vez se com muito perigo. Tenta fazer o cruzamento excelente, o corte de José Fonte. Parece uma muito... Se muito perigoso, pode ser o remate de defesa de Patrício, grande trabalho da França, remate muito, muito perigoso de se estava lá outra vez. ruim Patrício. da França, mata o Edi, corta Pepe Pogba nem tocar para Renato Sanches ainda Rafael Guerreiro sai ao lado o era uma pouco mas também está a no Real ou ele chutar mesmo e, e... vai subir Patrício e vai Santos chega é lá girou mas a bola dividida está é muito forte mas Portugal ainda a tentar chegar à baliza adversário e a bola não passa longe da baliza de Loris mas é um bom cruzamento excelente da França final da primeira parte no regresso as duas equipas sem alterações vamos daqui a pouco ter o segundo tempo regressam os mesmos 11 jogadores e é importante também fazer notar que quando a equipa estava em baixo depois da saída de Ronaldo e toda a gente estava a olhar para o Galvada dois, dois jogadores aqui que foram fundamentais para todo o Portugal, de Norte a Sul, Açores e Madeira mas também para... depois Adrien ainda Pogba vai fazer o remate por cima da baliza da Patrício. Muito tempo para Pouco preparar o remate. Ele bate. São João Mário. Faça o um cruzamento para a grande área. Corte de um Titi. Corte importante deste jovem central francês. Porque na. São agora na Krisman. Cédric Soares a bola. Mata a bola, vem. Mas era até a zona de ação de Patrício. Aparece para Crisma. Muito, muito perto do gol. A França. Crisman com tudo para marcar. Sai a bola um pouco, um pouco por cima da baliza para Patrício O lance muito perigoso, o mais perigoso de todo é encontro. É feliz, um excelente cabeceador Griezmann e ficou provado nesta. Coman. Maior de mate de Coman ao lado, controlado por Rui Patrício Ainda conseguir recuperar a posição, a deixar para a muito perigoso, depois Patrício de atirar. Mas não é parece um fora de jogo Fica essa enorme dúvida mas o lance seguiu com muito perigo mais uma vez para a balista de Portugal Vai entrar Eder Eder está na grande área atenção que esse é do gol de Portugal ainda Quaresma a rematar e segura Luis quase quase à vista o gol de Portugal Foi fantástico Tinho Tinho para Nani sai o remate ao lado A Solgará se socou com espaço sai o remate grande defesa de Patrício Ainda mais uma vaga do ataque francês com o Patrício assegurar novamente grande, grande exibição. Mas ali mais um choque entre dois jogadores: entre Rafael Guerreiro. E... Ganha espaço ainda a Ginhaque. Toca em Quaresma. Já há pouco espaço para Quaresma. Coxelinha a controlar a saída. Falta o um momento de Quaresma para a área Portugal, para a Gignac, com muito perigo, muito perto do golo, a sensação da França, a bola foi oposta, sobra ainda para Antoine Griezmann, enorme, enorme calafrio, e depois o William Carvalho a tirar, é um grande lance da Gignac, muita sorte agora para Portugal, somos felizes, claro somos felizes neste lance, num lance extraordinário do Gignac, Vira-se em cima do Pepe e consegue ganhar a posição para rematar. depois uh, deu o posto de negar-lhe o golo, que seria também. Ah, tempo regulamentar uh, com 0 a 0 a 0, -0 país, país, nos Açores, da Madeira, em todos os recantos de Portugal. Está certo português, depois Moutinho na ajuda. Éder, a sofrer falta, Éder, a arrancar mais uma falta. Éder ah, é importante até por isto, vai, vai. Uh, bater o livre. Vá para a grande área e aparece o cabeceamento. Quase esteve à vista. Pepe, Mas havia fora de jogo. lá ao central português. Ainda pode lá. Larga, não larga. Pode lá. O Ricardo Quaresma. Só Portugal muito perto do gol do defender. Esteve à vista o gol de Portugal. Atenção agora a Grisman. Está sozinho, mas aparece estava atento e fecha-se a primeira parte do prolongamento com zero para Portugal zero para a França com uma grande oportunidade para Portugal por Éder conseguir de alguma forma sacudir a Tónio Tadeia alguma pressão ofensiva claro. Sim, é da verdade, da alguns momentos de praticamente da equipa francesa, mas também sem, sem, sem muita lucidez, sem muito discernimento conforme o Rui uh, destacou há um bocado uh, é verdade que a França quando é carregada pelo público e como continua a ter os jogadores que no 1 um para 1 um são muito fortes e que estão estão fortes, acaba por tentarem encostar por cá atrás. Se viu a zona de pressão, a equipa francesa está a tentar impedir. <risos> Deixa eu estar assim que está bem. Está bem. Chandra, isso acontece muito quando uma equipa se sente muito mais forte do que a outra e acaba por estar desiludida com o resultado. São Calibre muito perigoso para Portugal. E... Mão e cartão amarelo para Kochelny. 7 minutos e meio. Livre para Portugal, o poste, na bala da baliza, esteve à vista o golo, esteve tão perto de Portugal de conseguir marcar. Vai dizer o Rui Costa que era agora, não foi, mas... Não sei, mas... E tentar libertar um pouco mais, sim, só é foi, para lá. Ação, Éder, ali, muito forte na luta, ainda a segurar, Éder. É. Éder. A fazer o remate. golo, golo, Éder, Éder, Éder, Éder, Éder, Um espaço de afirmação, um espaço em que conseguiu. Só cruzamento, tem muita gente na frente neste momento. Sim, vai a vai, vai, acusar, vai, acusar, vai o junto do Rafael Guerreiro. Guerreiro. O para Ricardo Quaresma. Pode seguir com a bola. Coloca em, a João Mário. Atenção, a João Mário. Corte impecável de Sanha. muito bom da passo. Muito pressionados por dois adversários. Ainda subir a bola, mas há agora lançamento para o de ter o Ronaldo. <risos> Cruzamento para a área de Portugal. Cuidado agora. Atenção que vai ser um remate. Corta a defensiva de Portugal. Fora de jogo. fora de jogo, fora de jogo. Fora de jogo. Atenção quem em princípio fora já ninguém fim. nos rouba isto. Vamos esperar, mas fora está fim. quase, quase, quase a terminar. Começa a haver festa no banco de Portugal. É a história. Está toda a gente na linha limite. Para o entrar sonho, lá para dentro para a festa. O sonho do engenheiro está a caminho. O sonho está a caminho. Está a caminho. Está a quase a acabar. Campeões de Faça o quiser, isto é a realidade somos campeões da Europa a festa é portuguesa aqui neste estado de França acontece lá dentro, acontece em qualquer lugar, onde quer que haja um português, onde quer que haja um pouco de Portugal, hoje a festa é nossa, isto ninguém nos tira já somos campeões da Europa este é o momento mais histórico do futebol português hoje, há 12 anos estiveste naquela final que foi um momento tão complicado para todo um país hoje não estás lá dentro, mas estás aqui ah, mas, estou, estou com as mesmas cores, não é? Estou com as mesmas cores e estou... Estou emocionado, estou... E não estás a chorar, mas estás a chorar. Ver Portugal ser campeão da Europa. É... Estou emocionado, estou bastante emocionado. Mereciamos há muito tempo este título para o nosso futebol. Há muito e muito tempo. Se calhar ganhamos com uma geração que não, que não lhe foi dado ao crédito justo quando entrou para esta competição. Muito foi contestado. Gabriel ah, Villar já está com a taça na mão. Aproxima-se dos jogadores. Vai entregá-la a Cristiano Ronaldo. Portugal! Portugal! mas não é como há 12 anos. Agora é de alegria. Este é o nosso momento. Desfrutem. Isto é Portugal. Um momento incrível, um momento que vai ficar gravado a páginas, a letras de ouro para toda a eternidade. Este... Primeiro lugar, quero agradecer a este senhor que está aqui. Segundo, os jogadores, todo o staff, participou toda a Malta que teve envolvida nesta conquista nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos para todos para todos conseguimos muito feliz um dos dias mais felizes da minha vida nem em troféus individuais nem em Champions este é o momento mais feliz da minha vida já chorei três ou quatro vezes de verdade mesmo do coração juro pelo meu filho é o momento mais feliz da minha vida. Estou mesmo contente, mas contente, contente, contente, contente, contente, Graças a vocês, chamava toda a que está aqui, os chegadores, o staff todo, o treinador outra vez, <risos> com a fé, com o Mr. Teve, a mim, marcou-me, vou ser sincero. Os médicos, as seguranças, merecemos isto. Entramos na história de Portugal, fomos os primeiros, Vamos morrer gordos e vamos estar no bar. Ele é o meu de é, 2016. Vamos dizer, tenha certeza. É.